Eu não, te tolero, considero. eu não sou um soberbo, então não vou falar que vai ser 2x0. É, não fala mesmo, porque agora você se cala. Porque esse MC sincero deu 2x0 no rei do T-Lala Olha que tá quadro, tá perdido nessa ira. Ele vai ganhar um milhão, vai contar um milhão de mentira. Um milhão de mentira, meu mano. Acho que você é que tá de ladainha. Tem um 2x0 no Tilala, mas tem 2x0 na rainha. Então hoje você se fudeu, porque agora essa é a camarada. Você só bate no guri porque ele te respeita e é da sua quebrada. Ele não é! Minha quebrada é o Barreto, quem é da minha quebrada é do meu gueto. Pai, o guri é de Ribeirão Preto, é por isso que cê tá fudido, é por isso que eu tô envolvido. Já te ganho no Rio de Janeiro, enquanto esse mano tá perdido. Oh! Tá perdido? Meu mano, você só se arrasa. O guri só te deixa ganhar, porque senão fica sem lugar pra dormir na sua casa. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! falou que ia vir a torcida? Meu amigo, esse é o seu fim! A torcida tava contigo, eu tô fazendo ela! Grita pra mim! Quantas... Ela não tá pra você, nem na casa! Quantas vezes eu perdi batalha e tive que dormir na praça? Então me responde, meu Eu já colei na sua! Ganhei de você no Rio de Janeiro, porque eu prefiro dormir na rua! Prefiro dormir na rua, e você só ganha com a panela! Eu não sou o filho de Francisco, durmo na praça pensando nela! Vem de colete achando que adianta alguma parada Não vai ser bala, vai ser rima Eu vou ver o seu corpo e vou passar por cima mas calma que eu não tô de marola. Eu vou parar no seu beijo porque eu não passo em quebra-mola. Porque é, oh! não quebra-mola. Como se seu beijo fosse bem pequeno, né? Da hora. Falando do meu, mas isso aí não entendeu. É a aldeia, mas eu sou um leão no coliseu. Pronto pra te desmontar, te desafiei. você ganhou de mim, sim, mas agora eu voltei. Cusão, eu te assistia no vídeo. Então toda oportunidade que eu ter eu vou causar seu homicídio. Oh! Porque você oh, não oh, vai causar oh, oh. Aqui é a aldeia, essa é a parada É leão do coliseu, na aldeia Leão nós mata na flechada. Oh, oh, oh. É flechada Mas eu entendi que você não rima nada Por isso que você não tá nesse barco Então colete a prova de bala, hoje é a prova de arco ah. oh, oh. Sai fora, não fuga, tá pensando que é o de Ryuga Meu mano, eu tenho argumento, pulei mesmo do barco, tinha um tigre lá dentro é. Por isso não tem atitude, manda o seu coco longe, de tigre eu sou Tiger Woods ah. Nessa porra 64 trigama 64 oh! porra nenhuma Meu mano vai vendo que aqui nada se arruma Não é Tiger Wood, mano no pilha Eu vou quebrar o seu olho, é bolinha de gude É Tiger bilha oh! por que é que vocês gritaram? Vocês não nada, por isso não repararam Gostaram da sua rima fraca? Então já que eu sou Ryuga não. Os Nassi e os outros Rinata oh! oh! Yeah. Desafio logo J, mano, agora que eu vou te dizer hey! Bata esse cara, meu mano, agora você vai aprender hey! Desafio, desafio em toque, mano, cê sabe que segue é disciplina Desafio e toca, o é tipo tureta, eu tô passando por cima ha. Quando eu te mato, meu mano, cê sabe que cê não consegue, já viu? Ha. Bate esse cara, meu mano, cê sabe que agora morreu e já viu meu mano, que agora o J é pra mil é. Tá pensando pela fora Mano, só que é o Brasil Nossa, eu pensei que era China Pela sua rima que é falsa Cama que você não realça Eu te amasso com a rima Dela que chega fazendo esse flow Sabe que eu rimo, rap é meu love Você cuzão não vai ganhar de mim Com o flow que você usava em 2019 Mas tá bom, ele falou que eu adorei do Brum Passei, sabe que é o que, agora eu sou esperto, Isso é comum, eu sei. Sabe por que, Se é o verso, é o menos. Se é o tureto, eu sou o Brian. Eu cheguei e ah. cê fala: droga, é o Brenos. Ah! Mano, eu te mato, cê sabe que agora que você vai, você bem Em 2019, drogas é o Brenos, lá eu te bato também. Oh. Mano, de nada, eu mando no improvisado Fog 2019, o J.A. tá mandando Parece tão flow avançado oh! Sem maldade, mas sabe por que que o eu... Cê era o Jaya Luke, já é o Jaya Lec, se perdeu com o vento, dá tá, Brenos que vai fazendo essa rima Sabe por quê? Que cê não colabora, se eu te batia na estudante, imagina o ah, que eu faço agora. Cara, cê não faz nada, meu mano. Agora cê sabe que eu mato esse cara. Uh, tapa no vento, no perto com o vento. Agora estou rimo na cara. Uh, que não pega, não sabe de nada, meu mano. Agora no free. Uh, quem é o Brenos? Eu te conheço aquele mesmo MC? Não, não é aquele meme MC, é o que tá na sua frente, te pisa de outra maneira. Que faz a rima que é boa.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 Eu fui assistir o basquete, trombei o lembrão Fazendo improvisação Ele falou, caralho, foi com esse a força que você pisou no magrão? Sim, até porque mano, você treme Quando eu tô te pancando, meu mano, você treme Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny Você tá zoado, parceiro, é mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou, meu parceiro Sem maldade, nem tá descalço Por isso mesmo agora, de cima do pau que eu atirei Esse cara é um alvo, ele que tá pagando de meme É um fucking shit, perdi pro tipo magro Só que se acumula quando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 ma que é bom e inteligente As batalhas nunca quer é gravado Olha a câmera que vem na sua frente Eu não sei se você entendeu Faço o verso, hoje toma no cu Já que não é gravada Sai com o rabo e das tá pernas e volta pro sul Eu voto pro sul, parceiro, por isso Contra te Quando eu faço rima Eu falei que a batalha Ela não é gravada lá, né? Por isso que faço meu verso para que eu proceder, manda beijinho pra tua família Na câmera de assistindo perder ah! Na verdade hoje você abate Eu mãe recebi mensagem da minha mãe Me parabenizou, ganhei a pré-fase Mateu o Mateu Tavim -tá Mata esse cara hoje corroi Mateu Leuvin, -tá Mateu Tavim -tá -tá -tá Acabei com essa conversão de boa Por isso que ele tá chamando o boy Por isso que eu o rimo, cê não vai pro céu, boy Eu matei o Thelvin, o Lilvin e eu mato de novo Cê matou geral, agora cê mata a vontade de babar meu ovo uh! Que que tá falando isso, essa rima improvisada Babar o ovo, pelo que eu saiba isso é papo de tudo em quebrada uh! Mas tudo bem camarada, mas verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso? Eu matei o chamou reprisa de novo uh!